Aí tô no jogo ainda. Já que eu vou jogar. Gente, ah, ah. eu voltar de costura de tomar chego. um pico sol, sabor lavanda. Pô, <risos> oh, velho, eu o latinha, velho, de verdade. É, você tá tô deu baixando eu tô pra minha gay? Mano, tiraram todas as cervejas de casa com medo de eu voltar a ser alcoólatra. Não gostei. Sete como você gigas, não supor. Cinco minutos até tá o microfone se baixar. Não é foda. O dois minutinhos tá baixando só, velho. Que saudade da internet de 600 mega, mano. Que caía, né, Gary? Cala a boca. Ah, ah, ah, ah, ah. Inclusive, mano, a gente só tem uma hora e meia de divertimento, porque daqui a pouco eu vou tomar um luta, né? Ai, ah, velho, como é que eu divertimento? Então, um você tomar só luta, luta. caralho. Mano, é. gente, caralho, gente, velho. ontem, ontem Vou eu deixar a Bia e... contar pra ele não ouvir aqui. Ontem eu, o João e o Gary estávamos sentados na cama do Gary conversando, um na normal, frente do outro. Conversando normal. Normal, normal. tem o João certo. e o Gary conversando vocês estão conversando Mano, normal. juro, É, juro é mesmo, por Deus. É Acredita. É eu juro por tudo que é mais sagrado. Estávamos conversando numa altura normal. Do nada, certo. toca o interfone. A gente vai lá certo. e atende e fala, olá, boa noite, tudo certo? O que, é que vocês precisam? Aí a portaria falou assim, então que essa barulheira que tu tá fazendo aí com um som alto, carro de som dentro do teu apartamento, que isso, ai, <risos> cara. Ai, ai, o Gary veio assim. Abriram? Oh, eu tô tá baixando simples, aqui. Tá isso Na verdade, ah, aí, eu não tenho quer, quer uma dica? Vai no workshop desse jogo. <risos> Pô, não tem como, mano. Mas amanhã vai ter barulho vai ter barulho desse jogo. jogo? É. Amanhã eu vou estar bem comendo a mãe Pô, dele. me manda seu código, código de barulho. amigo. Só não esquece de abordar ela, viu? Senão você vai tomar multa. Tenho minhas coisas aqui, vai dar tudo certo. Ai, cara. Mano, fim, mano, vocês vão me ver no vivendo meu inferno astral, que vai ser um debate entre João, Bia, Gary e Rafa ao mesmo tempo, esses quatro berranas. Mano, toda a minha energia foi gasta em desenvolvimento de jogo esse ano, eu não tenho mais energia pra brigar. O Rafa Oi, fala vou... isso aí todo final de ano ele tá lá, não porra, tá por tá que no, no banco? Nossa. Ô oh, oh, oh, Bia, tu posso me confessar uma coisa? Pode. Tu acredita que fui eu que liguei pra reclamar. <risos> mentira. Eu sou o Bob Esponja. É mentira, Mano, é mentira. Porque daí. o, o Matt, é mais fácil essa história é ser verdade mentira. do que de Eu fato a gente ter feito algum barulho. É. É mentira, Eu abri o jogo aqui, abri o jogo aqui. É. É mentira, falar, é é. Você é ouviu, mentira. né, Celbit? Eu já convidei. Porque se, porque se em outubro o Messi não fez reclamação de mim, ele não faz em inglês nenhum. para <risos> Meu, tu pode falar com os guria ali do apartamento 42, estão zera alta lá, tomando um chimarrão. Opa, fui convidado, <risos> já é tem, o tem, tem o jogo abrido. O ah, ah, jogo foi. nunca atualiza, não. Gente, que, que música Microworks deixou, não está respondendo. Legal, Miel. Ô, ô, Matt, esse jogo ele minera Bitcoin em teu PC, tá? Já te avisei. Ah, assim que é bom. <risos> assim que é bom que o Gary vai falar isso. Ah, para de falar de Bitcoin, por favor, velho. Vai tomar no cu, mano. Ô, oh, Biamon, <risos> cala a boca, ô, porra. Luiz. Ah, o Deus tá Entrei, mano, entrei, velho. Aonde você entrou? Tá só ah. eu e o noob na sala vem né, agora. Oh, eu tô entrando na sala agora. Entrei, entrei, entrei. aí na Steam então, caralho. Caralho, Gente, aqui tá saindo da sala, irmão. Tá. Botei até senha. Qual a senha até o bolinho? Luizão. Tá no chat, a última, a última mensagem que eu mandei ali. Eu mandei no chat aí. Personalizar. Ah, mas eu vou personalizar no bichinho. A Bíndron. Essa é uma bela senha que eu vou eu e o Nubble estamos aqui ó, já. Gente, eu tô protegida por uma vaca com senha. Loucura. Tem como o meu mudar? Jogo não comecei, não por, por que, que o Celtic é o Dwayne Johnson e eu não Me posso? convida de nobado, por favor. Peraí. Eu vou aceitar. Ele agora antes de abrir na... o jogo. Tudo preto, não, porque. O bagulho lá que ele falou. O que, que é isso? Na Steam oficina? É, oficina. Ah, Deixa eu baixar um aqui pra mim. Tem tá, que reiniciar vou... o jogo pra baixar? Acho que não. Não. O que eu ai, baixo aqui não, na oficina? Aí? Ai, eu fechei. Caralho, para de me convidar, porra. Nossa, ela tá travando tudo. É, o meu MicroWorks está em 99% baixado, mas hum. ele não começa. Vê nas opções se o FPS não tá limitado, Matt. O meu tava, por algum motivo. Vejo. Pesquisei MicroWorks aqui na oficina não apareceu nada, mano. Opa, apareceu, Vamos. O que, que é pra baixar aqui? É o que você quiser, de skin. Ah, de skin 21 piles. <risos> não vai ter sentido, meu Quer ver que, que vai, vai, vai? O Gary, Quer assim, vai? você é criativo, Gary? Sou o Teo É, Gary. Ah. Que foi. Música deles, Ô Rapaziada, agora? pode entrar no jogo já. Meu jogo não cabe, não. Podem me chamar. Sim, tá céu, sua. Então, como eu que eu troco o skin? Você sabe informar? Porque eu já botei aqui <risos> na oficina. É aperta Ask, aí vai em personalizar. Ask personali... Que lindo. Já sei que eu vou colocar. Ó, oh, abriu. Tô pronta. Caralho, eu amo a via, meu Deus, só você, então. Tá que Quem dar. falou isso? No cara é meu chat. Pronto. Agora... Beleza, Ai, coloquei tô, um negócio. Tô Ô, Rafa, me chama de novo, por gentileza aí, tô mano. Preparado. Oi, gente. Oi. Você não tá online, Oi. Gary. Oi. Eu não tô online? Não. Mentiu demais, véi. Por que, que a Gisele é toda futurística? Eu sou o Walter White. Gary. <risos> Pô, tá onlinezaço aqui, velho. Vou te mandar mensagem. Okay. Oi. Ah, foi, foi, foi, foi. foi, Tô indo, tô indo. tô indo. Agora eu assim, aceitei antes de abrir o jogo. Acho que agora vai. Ô, Oi. Eu consegui errar a senha, amiga. Tá tô entrando no game. Qual é a senha? Calma aí. Ah, tá são vermelhas. Ah, Violetas Violeta são, são azuis. Eu torturei meu pau, agora não sei porque tá saindo pus. Por uh, que tá saindo pus, será? Não faço ideia. Porque eu botei sonda de metal dentro do meu pau. O que eles estão falando, caralho? Oh, vê ah, me... é? música, vê a música, tortura PM. Meu... Vê, meu, vê meu boneco aí, quem eu sou, Selvo? Deixa oh, ver. eu não consigo entrar na tua sala, oh, Rafa, porque <risos> eu errei a senha sem querer em vida tá de novo. Calma aí. <risos> <risos> Cremadágio, velho. Ah não, era pra ser o Guizo beijando o Ali. Né? Pode ser também. Ah, velho. Tá, agora foi, agora foi isso que eu Acho que vai ter que precisar de de novo. Mano. <risos> foi. Nunca... Vamos o jogo. Funcionou foi tão difícil para as pessoas apertarem em aceitar. Quase que eu vazo a senha. Vamos, meu time. Deixa eu olhar mais. Calma, tô abrindo. Quer dizer, tô conectando o seu servidor de Cellbit. Cellbit. A gente vai jogar com o Cellbit? Cellbit eu. tem o Sans e você cara, contou o cara que faz Johnson, enigma. sério? Ah, para mano, muito mais pica. Mano. O Dwayne Johnson é mais pica que o Sans. Mano, o Dwayne Johnson é gay. É? Laruca. É nada. Caralho. Tá com cara dó do, do Cudi, alguém que ele macetaria. <risos> Macetar? Mano, ele não macetaria, macetaria não? eu tenho certeza, velho. Ele é passivo. Será? Uhum. Falta alguém. Falta encarando que... a tela do conectado sem de Selbit. Faltou o Borba. Borb Gary. Borbalol. Tem um alienígena aqui dos sinais do outro lado de skin. Não, quer dizer, falta duas pessoas. Acho que falta o match também. Laroca. Eu vou eu ter tô... que reiniciar o jogo. Troca. <risos> <risos> o match Troca não. Vocês tiveram esse <risos> board e ficar conectando Laroca. seu servidor? É, o é aqui, nunca, aqui nunca carrega, tipo, tá carregando, mas nunca vai. Posso não, não, o, falta, é, falta o presente, o Gary o... O caos. O barbio e o match. <risos> Gary, tá, se aquele refrigerante tivesse fechado a nossa pub, agora, eu usaria um skin tão legal. Nossa, mano, podia ser da hora mesmo. Ah lá, velho, os caras não fecham o bug com a gente. Ah, pô, mais. as marcas tem que começar a chamar eu e a Bia pra fazer os bagulho, mano. Imagina que Ai, foda que ia que é se ser. Eles chamaram, só não tocaram pra frente. É, não. Estão com medo de nós. Tô abrindo, Rafa. Vou clicar de e novo Não aqui. tem que ter? Eu só não, a não gente... um conteúdo criminoso, não. Eu ah, e a Bia, a gente sabe criar conteúdo formal, tá? A gente fez isso na, na Comic Con. Sabe sim, é verdade. Por que que você tá me criticando, se tu nem me conheces? Não tô te criticando, tô criticando a outra metade da parceria aí. Vocês ah, acham que a gente cara. sabe criar conteúdo da hora e a Bia a mão digita pão. Meu Deus, que caro horrível. Rapaziada, já, já tá podendo entrar tá na partida. Você me já tá liberado. Vai entrar, vai Não né? é um dá choque, oh. eu juro pra vocês. Cara, deixa eu só chamar a Luja, tá no é servidor game celbit, Pô, a gente podia até. levar pro Ano Novo Taco, velho. Pra jogar Taco. Oh, Mas hype, a Taco é legal. Vamos Pô, levar bolinha. É é oh, vamos, tá legal, velho. Vamos, de vamos, boxe. vamos. Eu vou comprar bolinha pra nós jogar. Oh, mas espera Leva é, aí, levar taco não né amigão, é só pegar qualquer pedaço de madeira que virou um taco. Não, levar não. taco. Tem que levar taco. Não, aí não tem graça. Tá Borba, você joga um pedaço de madeira, eu jogo com um taco. Fechou. Tá Borba, você joga com um pedaço de... Tá Borba. Aham. Uh -huh. uh -huh. Gente, vocês podem entrar na partida já. Opa, obrigado aí. Ah mano, ô Borba, você entrou de uma vez, foi rapidinho, foi tudo tranquilo? Indolor? Qual que é, é a senha? Tô que isso, Espera aí. Mano, Rapidinho. que calma, tristeza a depressão quântica que eu tô aqui, velho. Tá, assim, tá, tá, tá, tá. Beleza, então, fechou. Eu tenho um shadow no meu cu. Eu queria ter um shadow no meu cu dentro do jogo, mano, mas tô abrindo pra ela de novo. Fechei Steam agora, vamos ver. VC. Eu não tô dando trabalho não, né, gente? Não, tá, não. Fica tranquilo. Tá todo mundo esperando por causa de mim, eu não. Eu... Não, fica tranquilo, respira fundo, tá tudo bem. Ah. Às vezes não. Por quê? Entai do Sonic é o melhor. Não é não? Qual você prefere? Do Tails ou do Knuckles? Hum. Eu prefiro. da Hatsune Miku. Hatsune Miku, havia o Alter White. Eu sou. Você assiste Spy Family, Bia? Já sei! Não, não assisto, eu só acho a menininha aí, a desgraçadinha, uma eu cara maluca. Existe. Isso, isso. Ó, mais uma vez, ó, agora eu fechei a Steam e abri o jogo, vamos tentar de novo, chama aí. Agora eu acredito, Match? Agora vai, agora vai, mano. Júlio na gaita. A bicharada no cocô coral, cocóricó. O na Júlio na gaita, a bicharada chupando meu pau. Vai é, faltou o Betinho. Eu quero ir lá. Isso, eu <risos> isso, eu mano, pior que se tivesse estivesse fazendo alguma coisa errada, até entendo, mas não tô, velho. eu tô só esperando, conectando essas dividas de seu aí, ó. Mano, vota não, vai cá, se fuder, velho. Eu votei sim. Eu votei sim também. <risos> não, pera aí, vocês estão votando pra eu não entrar? Sim. Tô tentando banir, velho. Também. A parte é. F4, mano, eu votei com banir. Mano, o Rafa vai ter que segurar tudo. Calma. <risos> Quem, foi, ah. Quem foi que deu Epa. a arma na mão da criança aqui, hein? Quem fez isso? Três, mano. Olha. Ah, mano, sumiu. Oh, e aí, Gary? E aí, Gary? Gary? Mano... Eu, ah, novamente, eu tô vendo então, a tela conectando-se e nunca entra, velho. Eu tô parado, infinito. Se você me adicionar e eu tentar te convidar. Meu Pode Deus. ser. Vamos fazer oh, assim, Deus. então. Você tá botando a assim, senha certa, Gary? Tô, tô. Quem é o Diego Tigre Galante que mescolou o Bob Esponja com o Eu dei CtrlC e CtrlV pra não ter o Rafa. <risos> tá. Meu Deus. <risos> o Luiz me escolheu. Ô, oh, Nambo, você manda link com... link o link pra adicionar, porra? O link? Tá, eu te mando link. Tá Mano, o link. Mano, tem que da porra da, da skin. Eu também queria saber. Tem que baixar no workshop. É, é da só, da agora, agora é só o Garys, ó. Aí dá muito trabalho. Isso tá aqui pariu. Não, é, é só voltar, personalizar, aí tem lá, abrir a oficina, e você abre a oficina. Que bagulho horrível. Você aí, meu bagulho. que pariu, mano. É, o que? Você moleque, tem cara. preconceito? Muito é isso? Foda, não, achei muito foda. Eu gostei, eu gostei. Eu não gostei, a perninha toda estranha. <risos> Fudido, mano. Aceitei, oh, mano. Que isso, mano. Se oh, oh, esqueceu, ah. Matt, que eu sou eu, seu brother, mano. Ei, é verdade. Desculpa, Luiz. Ah, não. Tem que ir primeiro ir no bagulho da Steam e baixar a coisa, né? Depois, hein, ah, velho, vai tomar no é baixe mais times Skin. não precisa, não precisa, não precisa, dá para você estar na sala, caso, voltar e personalizar e depois só volta para sala embaixo na, na direita. Não, Vai mas atualizar. tem que baixar no, no negócio da Steam primeiro antes de usar dentro hum, jogo. Você baixa na oficina e só atualiza tempo. no acessórios. Como que é na onde que é onde baixa? Ah, meu muito trabalho. Valeu, ah, só apertar, atualizar dentro do jogo, meu. O que é que tu disse? Você não tirou o Walter não é possível que você fez isso. Ah, Luiz, eu não saí tirei do o Walter tirou sim, sempre... não, não, pera, não, você saiu, não, da sala, não, não. saiu da sala? É... Saiu, saiu não, saiu não, saiu não. Embaixo na, na, na, na não. direita, ô oh, capeta. Se estiverem todos prontos aí, pode começar sem mim aí, não que o jogo pronto. não vai, velho. A vida é essa, a vida, é... a vida não me quer ir, mano. Alguém me tá me barrando, tô me censurando. Tenta de novo, Gabriel, convidei e deixa aberto um tempo. É, o meu jogo ah, Tá, eu aceitei o. Oh, eu aceitei o do Noble agora e vou deixar um tempo aqui pra ver o que acontece. É isso. Ai, eu adoro que todo Web Roller fica 3 horas só esperando Sim! pra jogar. É. E joga pensar. 15 minutos e depois alguém vai embora. É. Que porra de que Web Roller, gente? Tchau. Ô, oh, vamos que. Minha saideira, Pró. Vai, vai se poder. Saideira Você do teu cu, né? Nossa, e minha câmera. Nossa. Oh. Ô, Gisele, dá uma olhadinha na cabeça do Walter. Oh. Me diz o que, é que tu acha. Oh, me deram uma ideia boa aqui no chat, eu vou tentar ah, criar não, uma sala pra carregar um lobby. Assim, não, e aí depois ah, que amor. eu criar a sala, eu vou tentar entrar de novo no de vocês. Boa, calma Pronto, aí. gente, eu vou fazer o personagem perfeito agora. Eu fiz o personagem perfeito. Pô, eu achei um forte Sonic aqui, tá? Ô, oh, Rafa, você descriou a sala, por acaso? Mano, um bagulho deu tela azul, não. <risos> mas pouco bugado desse jogo, Vamos criar outra sala? Vamos criar outra sala aí Eu posso criar, vou criar outra, vou criar tem outra. Será que desbuga? Nice. Eu vou tentar criar uma só pra carregar o mundo, daí eu entro de vocês. Mano, eu não consigo sair. Ah, desfazer sala. A pessoa líder de e fala: gente! Quem foi que desfez de Chase? Vazei assim, eu vou mandar outra, eu mandar outra. Vamos! Vamos pra ser meu time! Gente, eu acho que eu acabei de fazer Deus. Meu jogo crashou, Uhul. gente. Legal, mano. O Selbit tem um PC de 10 mil reais da tela azul. Só 10k seu PC, Selbit. Pobre do caralho. Foda. Foda. É isso aí, mano. Meu jogo crashou. Cara. Ah, cara, eu perdi a porra da melhor skin do jogo, cara. Tô triste. Mandei de Obrigado novo. Serve como me desonrou você sabe... é, pra jogar me corpo. como me desonrou você jogar me corpo. como você pra jogar jogar me corpo. É, é alguma coisa não, com o meu jogo mesmo, gente. Convidei todo é, mundo. mundo. Convidei todo mundo. Obrigado Tamo, junto. É, tamo, tamo junto. junto. Tamo junto aí. Obrigado por você. junto todos. aí, mano. valeu Vou dar um reparar bem, bem do rápido. Qual que é a nova senha? Mandei no chat. Tá no squad. Né? Tira da tela, amor. Ah, tá. Não, eu vou tirar. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu gostei da, da diferença que tem de uma senha pra outra. É. é. Oh, é baby, no mínimo vários vale, assim, centímetros a leva. diferença entre uma senha. Oh. Ah, depende, né, de que padrão estamos falando. Falha ao coletar dados da sala. Me confida de novo. Luizão, eu tô triste que eu não consigo colocar minha skin aqui, amigão. Uh, achei. Toma. Ele convidou todo mundo, ele <risos> convidou todo mundo. Eu, eu só nome. sonhava ah, numa realidade que a gente joga é pra esse jogo. Eu baixar pra jogar também. Ela tá, ela tá doente hoje. Ela tá na cama. Ô oh, Gary, será que tu, tu uh, aparecer a botar pra mostrar o jogo que tu tá jogando, a gente consegue te oh. chamar, hein? O que, que tu achas? Velho, eu. Nossa, o que, que vou... tu acha de colocar que você tá online na Steam aí, ô oh, Gary lol? Eu vou pôr um, tá um ponto final nessa história. Eu vou pôr um ponto final nessa história. Eu tô verificando a integridade dos arquivos, porque eu não aguento mais hum. ser feito de otário. Hum, meu jogo deu uma. deu uma leve crash... Ah, então, oh, velho, oh, tá man. rolando isso também. Mano, será que é os nossos bagulho do workshop? Ô, <risos> gente, será que, ó, será? será que? É. Será que Mas toda vez que a gente for jogar live e rolê vai dar problema, gente? Pelo amor de Deus, quando a gente for jogar Barotrauma, deu tudo errado é, também. Mano, Agora vou rolê. colocar na qualidade. É baixa Esse jogo é uma merda, né? Jogo. Qualidade baixa. Mano, um eu, já, eu já falei isso. Gente, jogo pode, ali... a gente pode fechar aqui? Barotrauma é uma merda? Ah. Não é. não é. Que isso, que isso, que isso, que... Ah, irmão. Fale a gente você. brincou, Matt, mas é possível que esse jogo realmente seja para minerar Bitcoin, velho. <risos> Porra. Caralho. Pô, achei hype, tá? Aceitei Nossa, o convite rápido de novo. O tanto que eu mineraria Bitcoin nesse jogo. E aquela boca bia. O Xa, tanto sim. que eu mineraria você. Então. <risos> o que que eu não faço para botar um sorriso no rosto você dele? Te convidou você para jogar. Diego, abre o jogo aí pra eu te convidar. Abrindo bem. Aceitei o convite é do Rafa, coloquei a, a senha nova. <risos> gente, já deu tudo errado. E se eu... a gente desligasse lá e fosse dormir? Não, não, não, não, Tem que ter um Black Stories hoje. Hoje não tem, não tem jeito. Não, Black Stories. É Black... tem tem Pelo ter. amor de Deus, Guilherme. É legal onde é que pra caralho. Tá, cara? É legal pra caralho Black Stories, cara. Mano eu sou o top 1 narrador, do, assim. mundo mano mano mano mano narrador assim. do mundo desse negócio. É. te convidou você para jogar Paperworks. Se a gente for jogar Black Stories, eu vou comprar uma garrafa de vinho. Certo, eu gostei <risos> pra jogar Black Works. É uma experiência é, dizer, mesmo. Microworks. E eu comprei uma garrafa de... Oi. Você tava no dia, na casa. Você não tava no dia, né? Que eu, que eu joguei isso aí, que eu, que eu narrei a história? Eu tava no dia né, que a gente jogou. Nossa, no não, pelo amor de Deus. Não lembro pra é. vocês. Agora que eu no conteúdo que o jogo é e eu já sou muito contra. Ah, ah gente, cheguei tarde nesse dia, Gary. Vamos vocês jogar entraram... de names. Vocês entraram num, num território, tem um micro-ondas ligado e uma mulher morta no chão. O que aconteceu com a mulher? Ela não abriu o microworks pra gente jogar. Ah, isso foi uma ameaça? Ah! <risos> Gary, último convite, senão né? a gente vai dar play. Não, pode dar play, pode dar play, pode dar play, pode dar play. Sem dó, pode mandar. Tá. Então se fuda. Vambora. Foi mal, gente. Okay, tem, tem meu máximo, mano. Tenta, Tenta máximo. mais uma aí, vai. Mais uma vez. Tenta mais uma. Gente, não tem, não tem. Já, Já era. É, realmente pra você. Não tem B.O., não tem BO, não tem. Não, tem... Mano, tem que ter o máximo aqui. Vocês tentaram também, todo mundo tentou. Foi Deus. Deus não quis. Na, oh, mano, no tá próximo isso, game a gente tá chama. Isso, próximo tá. game a gente chama. Vambora, vai. É, é. Eu vou aí tentar. certo porra Ah, boa, parabéns aí pro TMCX. Ah, era, parabéns aí. Parabéns, porra. Não, vamos estar aqui pra vocês terem o jogo de vocês aí, rapaziada. Tamo junto? Valeu aí. Até rapaziada, bem, só que queria dizer que eu nunca joguei esse jogo, não faço ideia. Esse jogo participar. é bom pra caralho, é, é jogo pop. Basicamente, ó, mano, vai tá na é tela bem dela, grandão, mano, é muito intuitivo. Tá aham, aham. Oh, yes! Segue o pai. Vocês vão tudo mamar, vocês vão tudo mamar. Toma então, toma é? na cabeça então, na cabeça então. Que isso? Trem, ah, sim. Sim. Pô, não, aí, não o trem, O trem não tem que pular no trem, gente. É, eu também, esse o trem. É, tô... é. É. Tô... Ok, ok, ok. Tem que ler, né? Puta que pariu. Que isso? Tem uns caras cheatando andando na parede ali. O é. que, que tem que fazer não tem ali? Jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ai, o cara é simplesmente chitando. um deus. Ah, esse, esse é de vida. Pô, calma aí que você precisa é muito. É, é então, esse você tem esse vidas. Tipo acaba. Ai caralho. É um filha da puta! Pudou de cor! Esse aqui é. Oxe, me O quê? Esse é por survival esse é por survival. Deve ser mais rápido esse. Assim, passei. Vambora! Sim. A música nem é alta, né? Ainda bem. Não, brincadeira. Ai, Aê, isso. ai eu morri. <risos> Mano, como que eu vou matar? Alguém cancou o laser pra mim, obrigado. pronto. Puta que pariu, parei. É. Caralho. <risos> Mano, que frenético da porra. É. Cadê o nobrezito? <risos> oh, nossa, me amassaram, pô. Quem que é o nobrezito, porra? Quem que é louco, pô. <risos> Como que bate? Não Alguém matou ele, vambora. embora. Pera aí. Amassaram. Alguém matou ele e matou eu junto, pô. Dois nos ah, que tô mano Que barulho. burros Caralho, velho Por que eu voltei ainda? eu tô assistindo vocês É, acho que você morreu cinco Tem vezes eu... Ah, você Tem morreu cinco, cinco vezes <risos> Quase ah, que eu não passo não, eu não nem nessa nem Quase que é? eu não passo nessa Quê? Ah, não! Era não! Não! Não! É Ai, é foda Eu não fiz nada e passei Eu não fiz nada e passei nem fez nada porque não sabia a conta, velho. Mas é exatamente isso. Eu nem vi o que era, velho. Nice, nice, Aê. nice. Safe. Eu, Safe. Eu não entendi. Safe. Que que morreu, mano? Que porta vermelha, meu Jesus Cristo. Ai, Ih. <risos> Ai, era pra não fazer, velho. Vai se fuder. Oh. Mano, Sim. nem fudei. Aperta o botão. Isso, fala legal, tá? falei. aí. Ajude seus inimigos. E ainda aperta. Ah, Ué, não entendi. Ah, parado, ai, caralho, eu Dante ah. primeiro. Dentei... Mira nele, mira nele. Pô, mira pô, nele pô, o quê, mano. Ah, velho, ele tá muito solto. Meu Deus. Deu Deus. Mano, eu, e cai, uh. <risos> eu e você, Eu e você, X1, caralho. Ah oh, não! Os dois foi de Brasil. Eu perdi, já ah, ganhou, já ganhou então. Já yes. ganhou, pau no cu, velho. Caralho, Deixa eu aproveitar ele. Cara, eu tô jogando ainda. É, mas você já ganhou carida. já. É. Não, tem que, que, que reviver, tem que ficar vivo até essa o verdadeiro. final, cara. Esse, esse é a verdadeira vitória, vocês me assistirem jogar. Não, mas acho que ele ganha igual, acho que ele ganha igual. Você perdeu, você perdeu, perdeu, perdeu. Ele Mano, cadê jogando. áudio aqui, velho? Mano, o Dan não perde um par de game, mano. É ridículo isso. Mano, até que ele ficou offline. Pera. Os Ninguém... É verdade, gente, eu ganhei todos os seria outros. Seria possível a gente jogar aquele modo bom? É, eu vou mudar, vou mudar, Esse vou mudar. Vou mudar. É modo de ponto, né? Calma, o quê? Nossa, pelo amor de Deus. Pera, eu não tem como ficar em terceira pessoa, né? Acho que ele começou outro. Deixa eu ver. Começou. Iniciando em zero é. É, começou outra, eu vou, eu vou voltar, eu vou voltar, voltar aí. Eu não existo, não Cadê o Noblesito? Cadê o Noblesito? Cadê Gisele? Cadê o Diego ah, Tigre? Caralho, é. mano. Eita. Yeah. Eu fechei, eu, yeah. eu vou criar outro, eu vou criar outro modo. Yeah. Yeah, bro. Ah. Yeah. Yeah. ah, mas yeah. Yeah. o jogo é legal. Ah, yeah. O jogo é legal. É muito bom, eu vou jogar o modo normal, é... modo de equipe não, abre sala, foda-se. Não tem nem senha dessa vez, eu é só convidar direto. Me, me convida aí. A verdadeira é. vitória são os amigos que fazemos pelo caminho. É verdade. Os verdadeiros caminhos são os amigos que fazemos pela vitória. Hoje ele não tá saindo, indo na namorada dele lá. Meu Deus. Ela é a namorada dele? Não. Não, aquela lá era outra. Ai, meu Deus, ele vai sair com uma stalker hoje. A ah, <risos> stalker? Meu é. Deus, cara. Olha, se hoje ele não voltar hoje... É porque ele tá morto, né? É. Tem um hippie boas agora. Vai ser assim. Estou pronta. <risos> então pronto. Só entrar. Estou pronto. Celso é quando você para jogar meu... MicroWorks. Chamei, chamei. Mais esse, modo, é... esse, esse próximo modo é mais, é mais divertido que, que não morre antes. Eu não consigo. É Me deixa em paz. O que são esses números aí? 7, 5, 13, 17, 5, 14. É a sua idade. Tem cinco aninhos. Uhum. É mesmo? na sala ainda. Acho que eu tenho que entrar de novo. Tá faltando uma pessoa. Acho. Sou eu, não tô conseguindo porque bugou a minha skin. A minha skin bugou, Iiii, cara. Ih, é marmelada, hein? Não é marmelada, o chat viu! Ao invés de apertar a xinga do jogo, dá o alt tab e ó. É minha! A mãe disse que é a minha vez de falar que travou no jogo. <risos> é meu aniversário. A minha mãe falou que é o um meu aniversário. Meu Deus, meu Deus. A minha mãe falou que é o um meu aniversário. Eu Mas estou eu feliz. nem queria a festa. Mano, eu nunca Mas mais, eu, eu nunca mais cometo o erro de falar. Me lembrem de fazer uma coisa amanhã. Porque os filhos da puta lá de ontem estão falando a cada 3 segundos de um bagulho que eu pedi pra eles lembrarem ontem. Eu já lembrei. Mano, né? aguento mais essa porra, velho. É porque as pessoas, elas, elas, elas entram na metade da live, aí elas falam... Será que... Acho que ninguém lembrou, hein? Eu vou lembrar. Mano, eu, tô, pronto, eu, eu, gente, eu nunca eu li conectei, tanto uma coisa, coisa na minha vida quanto o bagulho do, do, bah, meu, do miojo doce. Tá, mas um favor e tu reclama ainda, aí <risos> é foda, né? Tá, iniciar. Cadê o... Aê. Uhu! Caralho, finalmente, mano. Conectando o servidor do Celso, aguardando as pessoas. Uhum, uhum, uhum, uhum. Essa eu vou massacrar, só avisando. Não tô, não tô mais pra brincadeira, não. Não tô mais pra brincadeira, é, tô não. Tô brincadeira, do modo, né? não tô, essa, esse é o modo normal, é tipo, Ai, de é, é de ponta. Quem, é, só de pontuação. quem faz mais ponta. Tá. Não tô mais pra, pra amizade aqui, não, com comparsas. Mas esse jogo tem, tem um jogo da lata aqui. Bora, acordei, acordei, acordei pro game. Bora, família. Meu Deus, que? como? Eu não sei fazer mas é básica básica. Ah tá, tá ali. Que, que pera, Como que é que faz? faz? Os caras são muito ruins, os caras são muito ruins, não sabem fazer conta. Eu não eu sabia onde é que tava, irmão. Pro eu como eu, eu dava. também. Que da puta. Meu, esse é meu, esse é meu, mama eu, porra. Caralho, eu sou muito bom nesse jogo, velho. Oh, Era o mestre mandou não fazer. Eu não sei. Ah. Mas... Ah, Ui, não, não, eu, eu não sei matemática marruda. Ah, não, era ah, o Messi que mandou não, você, ah, não, brigado, sei, não fazer, velho. Não, Obrigado, obrigado. Ainda bem que eu não fiz. Ah, ah, Já foi. ah. eu ando Ura. pulando, velho. Eu também. Aê. Ok. A Cerela, Cerela. Sai, Anjo. Mas acho que eu eliminei o... Desgraçado! Não. Uma... Não. Ai, bomba. Ah, era com a laranja, brother! É. Puta que pariu! Não. É, depois que eu vi. Puta que pariu me acertaram. Não, vou deixar, não vou deixar me acertar. Muito... Caralho. Uh. Mano, a Lucetra está em primeiro. Ok, ok. okay. Qual o problema? Gente. Aí é foda. Gente, olha o dodão. Aí é foda. Ui. Não vire, pra ver. Preconceito com o TikToker, amigão? É, eu acho que sim. Uh, vamos! Ah! O Dan era falhou, isso. o Dan falhou, o Dan falhou! Era bom se o Dan falhasse. Era? Era. Não, não falhei. Não, o que? É? O quê? I I que é? Shhh! É? Eu li. Eu, é, eu sei que... Ah, lá. Ai, eu... Ah! Uh! uh. Yes. <risos> era isso sim. Então. Mano, de onde veio essa porra dessa bomba, velho? Como que ah, mesmo, você nem amigos? sabe. F, F. F. Não, não vou permitir. Ai! Que não, não vou ouvir. permitir. Não vou permitir. Ai, meu Deus. Ah. Uh. Não! Yes. Ah, porra. Não entendi. Não era a sequência, não era cor. Ai, Jesus. Ok, ok, ok, ok. Fácil, ah, fácil, fácil. Foco nobre, da... foco nobre, foco nobre. Ah, foco mano, nobre. ah mano, é nobre o <risos> caralho. <risos> Cadê, meu Deus? Aham. Uh -huh. é já deu, já, já deu. É. Vambora ah, é ah, é aqui Nossa, era fazer a menor minha ideia de coke É sempre difícil ver essa porra, mano É, mano Já era, já era, já era, se ninguém já conseguiu, é, mano já. Nossa, só, só o Luiz conseguiu, vai se fuder Não, tem um aqui que conseguiu também no meio Fui eu Ninguém é é Eu tô em quinto. Ai, o placar é Eu errei, mano. Qual que Azul. Eu, é, é. Isso, é. eu entrei em pânico, mano. Vem, Ah, mano. Ai, se fuder. Ai, eu deitei alguém, Eu é isso, é isso, é isso. Primeirão, primeirão, primeirão. <risos>